trecho, usando uma expressão que acabou indo pela boca de todo mundo, é um trecho bom da nossa vida. Porque o trecho exige de nós, participantes, desde quem está desde o comecinho, e aí eu não posso deixar de citar Edson Fráguas e Donizete Soares, que danados se despediram da gente antes da hora, é para todos nós, o trecho exige reposicionamento nosso de ideias, de comportamento, de uso de palavras, né? Só para lembrar, quando nasceu o trecho, em 2010, é, nasceu por um pouquinho tempo como um projeto para moradores de rua. E o envolvimento com a equipe, que no caso inicial de 2010 eram 10 pessoas, homens e mulheres, foi com eles que a gente reviu o, o o público que fazia parte daquele trabalho que a gente estava começando, quando nós ouvimos deles dizer para nós, não é morador de rua, a rua não é lugar de morada, a, a rua é lugar de passagem. Então, esse projeto, não, ele está errado o nome. E aí começou um trabalho de, com eles, dizer, então, como é que a gente tem que chamar o trecho? Quem é que participa do trecho? Como é que a gente chama vocês? E aí a conversa vai, as provocações vão caminhando. E eles disseram, a gente é, é gente em, em vulnerabilidade social. Ao que o Donizete provocativamente, como sempre, disse. Mas, opa, numa sociedade competitiva, individualista, cheia de crises econômicas, políticas e sociais, em que estamos todos, não há ninguém que não seja uma pessoa vulnerável. É, até economicamente favorecido, é, o sujeito corre o risco de ficar louco, corre o risco de perder tudo que tem e perder a estabilidade que possui. Conversa vai, conversa vem, até que definiu-se que é, o público era público em alta vulnerabilidade. E aí virou, então, um outro foco. É preciso a gente escutar as pessoas com quem a gente quer trabalhar. Porque elas têm o que dizer, calcado na vivência real. Quando você fala do trecho, você fala muito sobre você, sobre cada um que participa. Eu posso falar por mim, e eu acho que quando a gente, essa luta do trecho, pelo menos a minha intenção, e eu acho que é a de todos também, cada um, claro, com sua particularidade, mas eu vejo uma luta muito sobre respeito. Às vezes a gente, em uma atividade do projeto, a gente percebe que as pessoas querem, às vezes é o dia que elas querem falar mas falar tendo alguém para escutar. né? Isso que eu acho muito importante. E eu acho que esse é o diferencial do projeto, que o trecho ele consegue, consegue atender as pessoas que participam. né? E não só as só participantes como nós também, porque, a, como a Graça sempre fala, é um projeto com eles, né? não para eles. E a, e a mesma pendenga que a gente tem durante o dia, a gente quer falar também, a gente quer conversar. Né, quer escutar o outro, quer ajudar, quer ser ajudado. Eu, eu acho que é muito sobre respeito e troca. Mas falar sobre do trecho e a, em relação à luta antimonicomial, eu acho que não dá para isolar só luta antimonicomial. Né? Eu acho que a gente tem que falar de várias outras lutas que esse país está precisando na atualidade. Né? Nada mais atual do que falar sobre o trecho hoje e a atuação dele com, com essa população em alta vulnerabilidade a pessoa que está em situação de rua ela está longe da família, desempregada e parafraseando o meu Nascimento, minha casa não é minha nem é meu esse lugar, né? coisa que permite que a pessoa mormente, às vezes no mínimo ela está com está em cima, abaixo e aí eu entendi que era ler com crê ali porque são gente que, né? está interessado em enfim, fazer um projeto e minimamente, talvez, mudar a percepção de como estão fazendo hoje com vocês, de um intercâmbio com uma universidade aqui de São Paulo. Dizer uma outra perspectiva de quem teve na rua, de quem teve na rua junto, associado com gente que faz tratamento em CAPES, álcool e droga, ou outros distúrbios psíquicos, tal. ver uma outra possibilidade. Acho que a primeira coisa é que, ao participar do trecho, eu acho que eu me tornei uma pessoa que valoriza muito mais a criatividade. Né? Então, a criatividade, uh, em, em tudo o que a gente faz, né? ela deve ser uma força uh, motriz. Né? A gente não pode deixar que ela seja soterrada. Né? A gente deve uh, brigar, até se for necessário, para que a gente possa deixar a nossa criatividade extravasar. Né? Uh, e o trecho né, sempre privilegia isso. Né? Então, a ação criativa das pessoas que estão ali envolvidas. Né? Uh, seja essa criação uh, num, num exercício de criação de programa de rádio, seja essa uh, criatividade colocada uh, à, à prova... Uh, nos, nos uh, encontros nos, nas conversas né? é, ou nas ações conjuntas né? que tantas vezes a gente fez, né? algumas delas inclusive uh, relacionadas à própria luta antimanicomial né? manicômios são espaços que soterram a criatividade não permitem de maneira nenhuma que a criatividade venha né? à tona é, são espaços de intensa violência. Né? É, e se tem uma coisa que a gente, é, no trecho, consegue perceber muito claramente, é o quanto os espaços em que a gente vive, em geral, são violentos. Né? Então, o manicômio é violento, sim, né? mas os espaços que a gente vive no nosso cotidiano, eles são permeados por essa violência. É, e essa violência é uma... uma uma violência que soterra criatividades, né? Se inicialmente o público que chegou vinha com essa, esse rótulo de população de rua, a coisa foi se ampliando. E aí o projeto fica mais bonito do que iniciou. Chegam é, participantes, usuários da saúde mental de CAPS e se juntam ao chamado, então, de pop rua, né? E esta é a marca do trecho, Mudança. Nós mudamos. Só não mudamos o objetivo, que é, é, com o trecho, contribuir para o respeito à diversidade, contribuir para que as pessoas sejam reconhecidas como seres culturais capazes de mudar a própria vida, por decisão, coletivamente, não porque alguém queira. E isso foi muito bom. né Foi muito bom. Encrenca. Divergência é sempre muito bom para a gente fazer revisão de posturas mesmo. né? E aos poucos isso foi mostrando para nós que de fato o correto é a gente misturar pessoas das mais diversas procedências. E nós estávamos neste momento em que juntamos o público inicialmente chamado de Pop Rua com usuários da saúde mental fazendo o que o movimento anti brasileiro, inspirado no italiano, mais propõe, que é tirar os rótulos das pessoas, é, tirar do confinamento e botar na rua, junto conosco, junto com todas as pessoas. E aí a coisa ficou mais bonita. A gente viu é, maior sentido no nosso trabalho, que era assegurar o direito à comunicação não a expressão só, né? mas a, ao comunicar em forma de fotografia, depois veio o vídeo e veio o programa de rádio também, que o trecho tem nos seus arquivos, o uh, nosso compromisso de assegurar a todas as pessoas o direito de dizer o que sentem, pensam e agem sobre todos os temas da vida. Então, o trecho hoje é um projeto que, pretende continuar contribuindo para o não isolamento das pessoas, o encarceramento não, a opressão não, e é, a aposta de que só junto que a gente consegue se provocar e fazer o que a gente acha mais certo para a vida pessoal e a vida coletiva. Então, nós estamos com o nosso pé calcado na luta antimanicomial, sim, parceiros de todos os CAPs, para tirá-los de dentro dos CAPs, e fazendo um trabalho em parceria. O trecho já era, digamos, conhecido, né, é, para mim, da gente era conhecido como uma referência, né, de boa prática, de coerência nas lutas, né, hum, de uma participação ativa, autoral, né, é, na rede de saúde mental, e economia solidária. Então conhecíamos o trecho de um tempo já pelo tanto que ele era mencionado né, como coletivo referência de inspiração por outros coletivos com os quais a gente já atuava há um bom tempo. Né? Então, por exemplo, né, a Ala Loucos pela X, a Ava, um, os pontos né, de Economia Solidária, Benedito, Ponto Butantan, entre outros, né, Projeto Tear, enfim. E nesse campo, nesse meio, né, a gente acabou se encontrando né? estabelecer uma parceria é, recente no tempo cronológico, mas no tempo do afeto, no tempo do vivido, já parece que estamos juntas e juntos caminhando há bastante tempo. Por quê? Né? Quais os sentidos é, do trabalho do coletivo em diálogo com a psicologia? Eu, Ao receber essa questão, eu pensei que não poderia haver sentido mais profundo e ao mesmo tempo revolucionário né para nós um, o coletivo né o trecho 2.8 ele reúne condições é, raras e muito importantes né na luta por exemplo em defesa da reforma psiquiátrica em defesa da luta antimanicomial né e também nas práticas em defesa e na prática da economia solidária nesse campo né é, primeiro, ele também se organiza e é um coletivo de economia solidária. Né? É, depois que o trecho, ele traz em si né? é, a proposta do cuidado em liberdade, né? da liberdade enquanto condição fundamental para uma terapêutica condizente coerente, para uma situação... Uh, para pessoas em situação de sofrimento, né? situação de sofrimento psíquico, sofrimento psicossocial, né? como é a condição da população, a situação de rua, como é também a condição da população de CAPS, né? que são, enfim, parceiros, é, é, pessoas, sujeitos com os quais o trecho trabalha. Né? Trabalha parceiro porque é ombro a ombro. Também esse, essa é uma outra grande qualidade é, da coerência da proposta do trecho. O trecho também, o trabalho do trecho, ele é também revolucionário e inspirador, porque ele nos diz, e eu entendo assim, né, e vivenciamos isso na nossa parceria, ele nos diz que não basta né, lutar pela, apenas pela liberdade enquanto terapêutica ou apenas pelo direito ao trabalho digno, ambas... Lutas importantíssimas, fundamentais e legítimas. Mas ele também nos lembra que a arte, a comunicação, o direito à arte, o direito à comunicação são também direitos essenciais da condição humana. né? É, que também nos fazem e nos refazem enquanto gente, né? enquanto pessoas é, que somos gregárias de coletivos, né? que temos, como todo mundo, o que dizer, o que contribuir para esse mundo como agentes, né, produtores de arte, de comunicação, é, de novos sentidos, né, é, e que tudo isso é produzir saúde, produzir é, melhorias, produzir terapêuticas né, fundamentais para a subjetividade e tudo isso também na luta e com um conjunto com a defesa das políticas públicas, né, do direito dos direitos humanos fundamentais. Então, não, não poderia haver um projeto mais coerente, um projeto mais inspirador para caminharmos juntos. Né? No trecho eu pude ter uma visão mais ampla, né, por conviver mesmo com pessoas em situação de rua, é, usuários de CAPES, por participar de encontros de saúde mental, é, acompanhar a difusão de pontos de economia solidária aqui na cidade de São Paulo. E tudo isso me ensinou muito, né? E a nossa própria rotina enquanto projeto é, de fotografar, de fruir, de ter momentos de criação, sabe que ajuda na manutenção de saúde mental. E ajuda, e ajudou, né? Tem ajudado muito de todos os participantes. E, e é como a gente costuma dizer entre nós, né? Que... Isso que a gente faz não é terapia, mas é terapêutico, né? E ter essa vivência do nosso grupo, essa rotina né aliado aos outros grupos de promoção de saúde mental, de defesa da reforma psiquiátrica, já que o trecho tem parceria né com grupos de Ecosol e dos CAPES. Tudo isso faz com que o convívio com o tema da luta antimanicomial, seja consciente né, de tudo o que ele implica, é, é cuidar de si, mas é também fortalecer as discussões a respeito é, e difundir esse conhecimento para outras pessoas. O trecho 2.8 é esse coletivo que eu tive a sorte de passar a fazer parte aí já há tantos anos, né? É, que tem me ensinado é, algumas das coisas mais importantes que eu tenho carregado aí é, para os outros espaços, né? Da, que eu convivo. Toda vez que eu paro para pensar, eu sempre sou chamado aí a reconhecer é, o quanto do trecho está em mim. E o trecho, ele tenta, é, na medida do possível, é, trabalhar com um ecossistema de liberdade. Né? E é só a liberdade que, na verdade, vai permitir que a criação aconteça. Né? E a criação, ela está no nome do trecho, no nome do projeto. Né? Então, projeto trecho 2.8, Criação e Pesquisa em Comunicação. Então, para que a criação aconteça, para que a criatividade aconteça, o espaço de liberdade, ele é um, uma necessidade. Né? Uh, e a gente sabe que esse espaço né, de liberdade, esse espaço criativo, também né, é algo que se choca frontalmente com a lógica manicomial. Né? Uh, então, se nós pensamos aí que o trecho 2.8, ele é construído numa perspectiva de dar voz aí a pessoas em situação de alta vulnerabilidade social. É exatamente essa vulnerabilidade social que a gente vai encontrar naqueles que sempre fizeram parte desses espaços manicomiais, né, que estiveram ali uh, sofrendo todo tipo de abuso, né, Uh, todo tipo de uh, violência. Né? Uh, e pessoas em situação de alta vulnerabilidade, mais do que ninguém, uh, uh, precisam uh, se emancipar. Né? E essa emancipação, a via, para que ela seja possível, é a via da produção da comunicação. E isso... É o que eu tenho aprendido com muita força no trecho. Esse espaço de construção de comunicação, ele é o espaço que permite a emancipação. Então, quando a gente pensa numa educação emancipadora, e eu como professor de licenciatura, né, sempre preguei muito isso, né? Uh, eu digo que essa minha experiência no trecho ela tem servido para dar sentido à palavra emancipação. Ela, essa palavra ela deixou de ser um slogan para mim dentro do campo da educação e ela realmente passou a ser uma palavra que faz sentido. Né? Uh, e a emancipação é exatamente o que a lógica manicomial não permite né, que aconteça. Uh, aliás, o que sustenta a lógica manicomial, no fundo, no fundo, é a ausência de pessoas emancipadas. É, então, eu estava pensando em tudo o que a gente já conversou, eu e a Gia, a gente com o coletivo, nas supervisões, e até a gente escreveu bastante sobre isso, né? Eu acho que uma coisa que eu penso muito da relação do trecho com a luta anti-manicomial é esse olhar de pensar o sujeito como um sujeito assim um ser ativo no mundo e que constrói no mundo assim e principalmente propiciar a possibilidade dele fazer algo assim com a existência dele né então é, permitir que ele amplie o olhar para o mundo é, o mundos para ele Eu acho que então essa esse olhar cuidadoso atento e para o sujeito como alguém que pode sabe que tem algo a dizer e que é importante que seja dito também e como mesmo que a, a saúde mental não seja o foco principal do trecho, todas essas atividades e todo esse olhar que ele propicia para o sujeito, como a Ia acabou de falar, é, são aspectos que vão contribuir inegavelmente para a produção de saúde mental também. E como toda essa experiência ela tá pautada no fato do trecho atuar realmente como um coletivo, contando com pessoas que estão lá para se apoiar. Então, as dificuldades pelas quais o, as pessoas passam individualmente e num contexto maior, estrutural, todas elas vão implicar na existência desse coletivo e na resistência deles. Então, tudo isso vai formar uma parte da história do trecho, que é mais um passo a ser seguido nesse caminho. Então, a gente gostaria de concluir agradecendo a oportunidade de ter né, participado, construído com, com o pessoal, ter feito parte da história do trecho, fazer parte, sim, das vozes dele, né? e quem...